As cheias do nilo tornavam suas margens férteis e agricultáveis. Também criavam pântanos de onde os egípcios tiravam a matéria-prima para o fabrico de uma espécie de papel, o papiro, item caro na época e objeto de exportação. A planta do papiro era extremamente versátil, sendo utilizada também na construção de cabanas. Com seu caule, os egípcios criavam diversos produtos, como esteiras, gaiolas e cordas de fibra. A raiz era utilizada inclusive na alimentação. Os pântanos tinham uma diversidade incrível de pássaros e acabaram por se tornar um lugar de captura ou mesmo de caça desses animais. Um tipo de bumerangue era a arma utilizada. Essa forma de lazer foi representada na arte egípcia. Fora a caça, nos pântanos também se praticavam a pesca com redes, arpões ou anzóis. Era comum nessa atividade o uso de pequenas jangadas feitas de talos e papiro e cordas do mesmo material. A pesca era extremamente importante pois fornecia a carne do peixe, que era uma das principais proteínas consumidas pelos egípcios. Além do divertimento, os pântanos guardavam perigos, como hipopótamos e crocodilos, o que exigia muita atenção das pessoas que frequentavam o local, para evitar acidentes fatais. Os egípcios eram um povo extremamente religioso. Eles acreditavam que muitos animais de sua fauna eram manifestações dos deuses da Terra. O crocodilo, por exemplo, era a manifestação de Sobek, Deus relacionado à inundação, à fertilidade e aos enterros. Sobe que chegou em um período da história egípcia a ser associado aos faraós. Esse Deus tinha as características de um crocodilo, como ser vigilante e feroz. Vestígios arqueológicos mostram diversos crocodilos embalsamados. Acredita-se que alguns deles eram criados em templos e, quando morriam, eram mumificados. Outros eram sacrificados para serem vendidos para peregrinos como ex-votos. Diversos museus guardam coleções desses animais, inclusive um brasileiro, o um Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro.